Interior Rural. Apresentação J. Sardinha. Olá, amigos. Bom dia. Estamos chegando com mais um programa Interior Rural. Nós estamos falando dos estúdios do Canal Mais Brasil, no Triângulo Mineiro. E estamos falando para o Guia TV Brasil onde nós estamos levando muita paz, muitas energias positivas para todo mundo. E um abraço a todos os produtores rurais, aos pecuaristas, a rapaziada do Agronegócio, né? Um beijo gostoso no coração. Um abraço para você, José, é, o diretor aí do Guia TV Brasil. Hoje nós vamos trazer informações de um sítio modelo, vocês vão conhecer hoje uma pequena propriedade que se localiza na cidade de Colômbia, bem na divisa de Minas Gerais com São Paulo, nas barrancas do Rio Grande. Nós vamos mostrar para vocês um pequeno sítio do senhor é, Manuel Afonso dos Santos. O senhor Manuel tem pouquíssimo hectare de terra e produz pitaia produz mamão formosa, mandioca e algo mais. É fantástico o trabalho que o manelão, como é conhecido aí na região de Colômbia, faz nesta sua pequena propriedade. Nós falamos com ele. Vamos ver o que ele tem a dizer a respeito à plantação, primeiramente, de mamão formosa. Vamos lá. Fala para gente como é que é essa plantação que o senhor faz aqui, seu Manuel. Fala para a gente quantos pés de mamão o senhor tem aqui? Aqui eu estou com 3 mil plantas colhendo e estou formando mais duas mil plantas. Que foi uma opção que eu tive, que eu tinha banana marmelo. Colhi a banana, eu tirei toda a banana e parti para esse tipo de cultura e está dando certo. Colhendo bem, né, é, não tem tanta doença. O preço não é o que a gente deseja, mas o mercado está aceitando, então está bom. Manuel, quantos hectares você tem aqui? Dez hectares. No total, 5 alqueiros. 5 alqueiros. Bom, você disse que o mamão não dá tanta doença. Como é que funciona isso? É indevido de não ter plantio na região, né? Aí quem começa, igual eu comecei aqui, não sofre com tanta praga que existe no lugar que já, é, que já tem plantio. Para manter essa lavoura desse porte, nós estamos vendo aqui... Que você tem dois tipos de mamão, que você tem duas qualidades aqui. Fala para gente sobre isso. Eu plantei o Formosa porque o mercado aceita bem. E, e a mão de obra também, eu praticamente trabalho sozinho aqui. Formei sozinho, às vezes empanho algum diarista, mas eu toco sozinho, 3 mil plantas e estou formando mais duas. Agora me fala uma coisa, e quanto aos insumos? Então, eu usei a torta, que eu consigo na usina, e o, o, o estômago de minhoca, que eu tenho uma criação de um amigo meu e eu forneço o esterco para ele e ele me passa o hummus. E o resto foi com adubo químico, que é só potássio, não pode pôr adubo que tem nitrogênio, que aí a planta cresce muito. Ah, e nós estamos vendo aqui que os pés estão super carregados, né? É indevido desse tipo de adubação. E a terra também aqui ajuda, né? Não, não é uma terra bem bem bem boa, na verdade. Então, ajuda a formação da planta. Agora, Manuel, diante de todo esse trabalho que você faz, você diz que toca sozinho. E a gente vê que uma mão principalmente as pessoas que plantam, elas dão no ponteiro um tipo de, de, de, de praga ou eles enrugam e acaba com o plantio de mamão. Pessoas, principalmente, que plantam alguns pés de mamão em quintal de casa, acontece muito isso. Isso não ocorre aqui com você? devido justamente esse tratamento? Ocorre sim. Existe a pinta preta, que eu tenho que entrar com fugicida, o acro rajado, eu tenho que entrar com produto para o acro rajado, e tem uma doença também que às vezes não tem produto, é só podão, tem que eliminar o pé. Já, já tem esse problema aqui já. Agora, quando dá esse problema, muitas pessoas dizem que tem que cortar o ponteiro para ele renascer, isso não funciona? Isso não existe, isso não existe, é erradicar o pé mesmo. Aí, porque de repente um inseto passa para o outro pé. Tem que olhar de longe e a gente já percebe esse pé que está com problema. de Doença afeta o fruto. Fruto, o fruto, a rama, fica tudo... Dá para a gente perceber no meio da, da, das plantas, a gente percebe. Hoje uma caixa de mamão pesa quantos quilos e a quanto você vende? Aqui nós, na verdade, eu, nós não falamos em caixa, né? Quilo, né? Hoje, para mim aqui, está saindo a 2,50 quilos, aqui na roça, né? Só que no mercado deve estar uns 8, 9 real o quilo. Agora, e o pedido, você tem muito? Eu não dou conta dos pedidos, né? Porque o certo mesmo é para carregar carga grande, né? Mas eu tenho uns pequenos, assim, comprador de frutal, de barreça. então eles estão, tá dando certo. Fala para gente, qual é o segredo para tirar uma plantação dessa? O segredo é, é acreditar na gente mesmo e fazer dar certo porque eu meu conhecimento foi tudo pela internet. Eu pesquisava e fui fazendo aqui, fiz a sexagem, fiz tudo por minha conta. O segredo é pôr a cara. Você queria trabalhar? Trabalhar, né? Porque se eu ficar olhando para dia de domingo, para feriado e para festa, não toca. Se for pagar diária, pagar mão de obra, o cara a parte dele fica pros outros, né? Então tem que pôr a cara mesmo. Agora, uma outra coisa, como é que é a colheita do mamão? Então, a, a colheita aqui até agora eu estou indo sozinho, mas daqui uns dias eu não vou dar conta mais. Aí os caras fazem o pedido por quilo, 400 quilos, 500 quilos, e eu colho, aí chega na cidade, nós pesa e pronto. Uma plantação de mamão como essa, qual é a durabilidade dela? Olha, pelo que eu venho pesquisando, que eu nunca plantei a primeira vez, aqui é eu tenho possibilidade de, de colher três anos. Tá certo que tem época que ele dá uma parada, mas três anos garanta a colheita. Três anos de produtividade. De produtividade, que um ano eu gastei só para formar. Na verdade ele leva um ano para formação. Eu gastei um ano, só que eu tive problema com a geada, que derrubou a primeira florada, né? Se não fosse esse problema aí, eu tava colhendo há três meses atrás. O manelão também planta pitaia. Olha que coisa interessante, essa planta maravilhosa. E olha que esse ano, segundo o manelão, foi um ano muito produtivo. Foram cinco floradas, coisas que não acontecem. Vamos ver o que ele fala sobre a plantação da pitaia. Manuel, vamos falar agora da pitaia. Quantos pés de pitaia você cultiva aqui? Eu estou colhendo 500 pés de pitaia. Esse ano foi surpreendente a colheita. Esse ano ela deu cinco floradas. Foi ótimo. colhi bastante. A pitalha sempre agrega um preço bom, né? A pitalha é, é uma planta mais rústica. Não tem praga. E eu plantei esses 500 pés na intenção de fazer um viveiro para muda. E tem muda, só que devido da mão de obra e tudo, eu estou brecado nos 500 pés. Mas a intenção é... É aumentar, porque Pelo Pelo uma planta que não dá tanta mão de obra Muito bem, você disse que não dá Tanta mão de obra, e quanto aos Insumos, herbicidas, como é que funciona? Te falar a verdade Ela saiu orgânica que Eu não usei Nada, nada, nada naquilo lá Só água A gente ouve dizer para os técnicos Que a pitaia dá uma florada por ano Você está dizendo que esse ano deu cinco. O que, que foi esse fenômeno? Eu acredito, Esse ano foi um ano diferenciado para todas as culturas. eu acredito que foi indevido da geada que matou muita praga. Eu tenho, às vezes, tem gente que às vezes não enxerga isso aí. Mas para quem trabalha no campo, a gente percebe que não deu praga nas plantas. Porque foi três geadas fortes, né? As pragas não resistem, não. Muito, muito morre. Portanto... As colheitas foi tudo boas esse ano. Então na agricultura a jada foi bom? Em parte, né? Eu perdi a florada do mamão. Mas estou colhendo um fruto bom e a pitaia florou cinco vezes esse ano. Eu nunca tinha visto. Marelão cultiva também mandioca. Segundo ele, a plantação de mandioca é o carro-chefe dele. Né? Mandioca da Embrapa. Vamos ver o que ele fala sobre a mandioca que ele produz... Lá no sítio Santo Antônio, como nós dissemos antes, um sítio modelo. Vamos ver. Você tem um outro carro-chefe aqui, que é a mandioca. Fala para gente sobre o plantio da mandioca. Uma mandioca eu nunca deixei de plantar, né? É um hectare, dois hectares. Estou colhendo agora um hectare. E esse ano foi surpreendendo também o preço da mandioca, né? Hoje eu vendo uma caixa de mandioca de 25 quilos por 50 reais. Eu nunca tinha vendido nesse preço sempre a 20, 25 e esse ano o preço da mandioca foi ótimo e ainda está sendo, não sei até quando vai mas só que eu não vendo por caixa, a minha que eu colho eu faço a vácuo e ponho no mercado com a minha marca, porque a minha marca é diferenciada não sei porque eu rigo ela, eu faço, ela nunca deu problema porque sempre está reclamando, a ah, mandioca não cozinhou, eu nunca tive esse problema eu faço a vaca e sorte no mercado e, e é bem procurada. Manuel, a mandioca também não dá tanto trabalho com insumos, com herbicida. É, é prática, né? Às vezes tem que dar uma pulverizada nela. Existe a tal de mosca branca, ataca ela. Quando ela está nova assim, que estiver atacando, a gente tem que aplicar um defensivo para essa mosca branca. Porque ela aniquila o pé. Ela suga o pé. Aí a gente tem que entrar com defensivo para ela. Mas é a única coisa que... Que ataca ela. O resto é amor e água. Maravilha. Agora, vamos falar, você transformou o sítio Santo Antônio em 10 hectares, 5 alqueires, que não é uma grande gleba, mas é o suficiente para você transformar em um sítio modelo. O que você diria para as pessoas que têm aí, por exemplo, um sítio, vamos lá, 5 hectares como o seu, 10 hectares como o seu, o que, que você diria? Pode transformar também em modelo? Não precisa ser cinco hectares, não. Um hectare, dois hectares, é, é o dia a dia. É o dia a dia, você tem que estar atento, tem que estar junto. Porque se eu for pensar em descansar, em parar, viajar e tudo, eu não dou conta. Deixa para alguém tomar conta, não faz do jeito que é preciso. Então, um hectare hoje, um hectare, eu me sobrevivo dentro dele. Dentro de meio hectare eu sobrevivo. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Agora, você está dizendo isso, quantos anos você tem? Eu estou com 65, não tenho aposentadoria, Tem Deus na minha vida e trabalho todo dia. O que, que você diria para as pessoas que aos 65 anos já jogaram a toalha? Eu não jogo a toalha. Eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, e, e não pensa em jogar a toalha, porque a partir do momento que eu jogar a toalha, eu tô, estou tô me acabando, por si mesmo, estou me acabando. Estou desanimado e o cara desanimou, ele não tem mais que ele vai pensar o que da vida. Manuel, com 65 anos, quantas férias você tirou? Até hoje eu nunca tive, eu não sei o que, que é isso. A minha vida foi no campo e eu quero morrer no campo, porque é bom, eu gosto. Você também faz uma outra atividade aqui, você também tira leite de algumas vacas? Tenho minhas vaquinhas de leite, tenho o cara que pega, todo dia pega, não leco um dia, tiro o meu sustento desse leite, tiro tudo, tem meu leite, tem meus porcos, tem minhas galinhas. É a minha vida. E eu gosto. E praticamente você está dentro da cidade, porque você está a menos de mil metros da cidade? Não, estou de parede com a cidade. Estou junto com o povão. E eu e sou conhecido. Aonde procurar de mim, alguém te informa. Muito bem, amigos. Vocês viram aí, portanto, como é possível em uma pequena gleba de terra fazer um sítio modelo. É o que aconteceu com o Manelão. Vocês viram que trabalho bonito? O Manelão é um trabalhador rural. Aquele trabalhador rural nato. Aquele que não tem férias, aquele que não tem dia nem hora para o trabalho, né? Ele tem tudo que você pensar, o Manelão tem lá. E um pequeno, em poucos hectares, né? Vocês viram isso. E a gente aproveita aqui para mandar um abraço para todos os produtores rurais, assim como esse aí, ó, Manelão, que transformou o sítio Santo Antônio, no município eh, de Colômbia, um sítio modelo. E vive tranquilo, né? E se você viu que ele não tem nem funcionário, apenas alguns diaristas para trabalhar. Então, parabéns, Manelão. E eu aproveito através do Mandelão para mandar um abraço para outros produtores rurais no interior mineiro, no interior paulista, no interior do Paraná, no interior do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, no interior de Santa Catarina, então deste Brasilzão Mato Grosso, são tantos os produtores rurais que trabalham honestamente, que trabalham com muita garra. Nós, do interior rural, parabenizamos todos os agropecuaristas, parabenizamos os todos os, os, os trabalhadores rurais, aquele que tem a mão calejada do trabalho da roça, não é? Um beijo gostoso no coração, muita paz para vocês do Guia TV Brasil, em conjunto aqui com o Canal Mais Brasil. Poderemos voltar na semana que vem trazendo mais informações para vocês no interior rural. Interior Rural, apresentação J Sardinha.